A empresa Três Irmãos Engenharia foi condenada a pagar R$ 500 mil reais como reparação por dano moral coletivo pelo descumprimento de uma série de normas de segurança, saúde e higiene do trabalho em seu canteiro de obra. A omissão da empresa resultou, entre outras consequências, na morte de um trabalhador de 26 anos esmagado por um rolo compressor nas proximidades do posto Gil em Diamantino. Essa é a terceira ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra a empresa. As outras duas ações foram julgadas pelas 5ª e 7ª Vara de Cuiabá em 2010 e 2012. Agora, na ação que está sendo tramitada na Vara de Diamantino, o juiz Pedro Ivo Arruda determinou, além do pagamento de R$ 500 mil, reais, o cumprimento de 38 obrigações, como treinamentos para quem atua com operação e manutenção de maquinário, inspeção em equipamentos, entre outras coisas. A sentença prevê multa de 10 mil reais por cada obrigação que deixar de ser cumprida. O TRT de Mato Grosso condenou o Banco Santander a pagar as diferenças salariais a uma jovem de Cuiabá, que apesar de ser contratada como aprendiz, fazia jornada de trabalho igual aos demais funcionários da agência, e não apenas as seis horas diárias previstas na legislação. O relator do processo em segunda instância, desembargador Tarcísio Valente, manteve a sentença proferida pela Quinta Vara do Trabalho de Cuiabá, que reconhecia que a jovem tinha, na verdade, um vínculo de emprego e que deveria receber salário compatível com suas atividades. A empresa alegou que a contratação ocorreu dentro dos requisitos exigidos. Contudo, a primeira turma do tribunal julgou que o contrato de aprendizagem foi descumprido e determinou o pagamento da diferença salarial, tendo como piso a remuneração paga às pessoas que atuam em escritórios de agência. Além disso, a empresa foi condenada a pagar horas extras e os valores de participação dos empregados nos lucros do banco concedido aos demais trabalhadores da instituição no mesmo período. Um pedreiro de Cuiabá irá receber reparação por dano moral depois de ser alvo de ameaças ao procurar seu empregador para pedir melhores condições de trabalho. O trabalhador contou na Justiça que, quando os funcionários compareciam ao escritório da empresa na região do Porto, em Cuiabá, para cobrar o pagamento de salários em atraso, vale-transporte ou reclamar da alimentação, eram recebidos pelo proprietário, acompanhado de seus dois seguranças particulares armados. Em sua defesa, a empresa negou a ocorrência dessas situações, mas não apresentou nenhuma prova que confirmasse isso, nem mesmo um testemunho que contrariasse o que relatou o ex-empregado. Além disso, como não compareceu à audiência de instrução na Quinta Vara de Cuiabá, a primeira turma de julgamento manteve a sentença de condenação por confissão ficta, que se presume como verdadeiros os fatos narrados pela outra parte, e determinou o pagamento de 3 mil reais a título de indenização ao trabalhador.